Existe espaço e margem para melhoria. Melhore incansavelmente. Vamos ver onde isso leva você. Todo mundo está chamando alguém de iluminado comparado a eles mesmos. Você pode ser maravilhoso, mas você não é leal à sua maravilha. Eu não estou buscando a iluminação com 100% de sinceridade, porque de algum modo eu não estou convencido de que isso vai acontecer nesta encarnação, dadas as minhas limitações. Como superar essa configuração mental que eu tenho? Você já viu pessoas chegando perto dessa possibilidade e quais são minhas chances? Não busque a iluminação. Você não pode buscar a iluminação. Como pode buscar algo que você não conhece? Se você buscar algo, irá buscar somente aquilo que conhece. Qual é o sentido de buscar algo que você já conhece? Qual é o sentido de correr atrás de algo que você já conhece? Então, se você tiver que adentrar em algo que não conhece, a única coisa a fazer é simplesmente seguir andando. Mantenha uma direção fixa e continue andando. Talvez seja uma direção errada, não importa. Apenas continue andando, afinal o planeta é redondo. Inevitavelmente, se você seguir andando, se continuar andando reto e não ficar dando voltas e mais voltas, se apenas continuar andando reto, inevitavelmente você chegará a algum lugar. Ninguém pode tirar isso de você. Sabe, se você tem um cachorro em casa, você sabe disso. Se você simplesmente tocar no rabo dele, ele vai ficar feito doido perseguindo o próprio rabo. Ok, muitas pessoas estão fazendo isso. Elas estão perseguindo o próprio rabo. Até mesmo a iluminação é o próprio rabo. Ninguém lhe disse que existe tal coisa. Mas, definitivamente você pode ver de uma pessoa para outra que uma pessoa parece estar um pouco melhor simplesmente pela maneira como ela é. Não por causa do seu dinheiro, não por causa da sua riqueza, não por causa das suas qualificações. Simplesmente pela maneira de sentar e de ficar em pé alguém parece estar melhor do que outra pessoa. Sim ou não? Portanto, Há espaço e margem para melhoria? Melhore incansavelmente. Vamos ver onde isso leva você. Mas se você tiver ideias mirabolantes sobre o que seja a iluminação, então você vai perseguir essa ideia tola. E essa ideia nunca será iluminação, porque é a sua ideia. Você não pode ter uma ideia sobre algo ao qual você não tem acesso, não é? Todas as suas ideias, preocupações, coisas que você já conhece, podem ser permutações e combinações da mesma maldita coisa. É como, é como Deus. Porque você é humano, Deus é um grande ser humano, não é? Nós somos um pouco mais liberais, então fizemos de animais, pássaros, serpentes tudo, elefantes, vacas, de tudo deuses. Porque entendemos que, afinal, eles podem ter seus próprios deuses? Mas se você for muito dogmático e rígido, você pensa, não, Deus é um ser humano que também é um homem, que também tem cabelo loiro. Esta é uma ideia dogmática muito rígida. As pessoas que viviam em outras partes do mundo nunca poderiam imaginar um deus de cabelos loiros. Simplesmente não podem. Você pode. Tenho certeza de que os deuses africanos têm cabelos crespos, os deuses indianos têm cabelos lisos e pretos. Algo do tipo. Então, é a nossa ideia... As nossas ideias, não importa o que façamos, elas só surgem a partir daquilo que já sabemos. Não pode ser de outra maneira. Portanto, não pense na iluminação. Você só vai se fazer de tolo e ficar dando voltas e mais voltas. Se você se tornar absolutamente, absolutamente, isto é, se tornar um ser humano incondicionalmente maravilhoso, você não se preocupa se você é iluminado ou não. As outras pessoas dirão, se quiserem, elas dirão: Ah, ele é iluminado, comparado a mim. Todo mundo está chamando alguém de iluminado em comparação consigo mesmo. Olhe para mim como eu sou, olhe para ele como ele é. Ele deve ser iluminado. Mas não existe uma referência lá fora que diz: Isto é iluminação. Todos são maravilhosos quando as coisas à sua volta estão devidamente arranjadas como querem. Do jeito que você quer. Quando todo mundo se comporta da maneira que você quer, você também é maravilhoso? Quando as pessoas não se comportam do jeito que você quer, quando a vida não funciona do jeito que você quer, então, para ser maravilhoso é preciso algo a mais. Então, quando tudo está dando muito errado na sua vida, na sua família, na sua profissão, com a sua vida e com tudo à sua volta, se ainda assim você for maravilhoso, por hora, digamos que você é iluminado. Certo? Caso você precise definir um parâmetro, mas algo maravilhoso aconteceu, algo tão maravilhoso que nada poderia afetar essa maravilha. Outras pessoas dirão que isso é a iluminação, você nunca disse. Eu estou buscando a iluminação, significa que um dia você vai declarar, eu sou iluminado, e então todos saberão que você é um maluco. Se os outros dizem, ah, ele é iluminado, tudo bem. Se você declara, eu sou iluminado, isso será um daqueles casos, não é? Você pode ser maravilhoso, mas não é leal à sua maravilha. Você está alegre. Você às vezes está radiante. Você até mesmo é amoroso, mas não é leal a estas qualidades. Uma flor bela exala uma fragrância. A flor é muito leal. Não importa se você a arrancar, ela ainda assim manterá o perfume. Se uma vaca comer, ela também manterá o perfume. Se uma abelha brincar em volta dela, ela também manterá o perfume. Ela nunca teve raiva e se transformou num gambá? Jamais? Mas você não é assim. Você é maravilhoso assim. Mas se alguém lhe cutucar, você se transforma num gambá? Você não é leal à sua maravilha? Isso aconteceu. Shankaran Pilar estava administrando uma loja de animais. E havia um belo cachorro, um Golden Retriever, um cachorro maravilhoso. Alguém chegou para comprar esse cachorro já adulto e perguntou, quanto é? Ele disse, dois mil dólares. Ele disse o quê? Dois mil dólares por um cachorro? Não é demais? Shankaran Pillai disse, olhe para ele, ele não é maravilhoso? O homem olhou para o cachorro e disse, sim, ele é um cachorro maravilhoso. Ele pagou o valor e estava levando o cachorro e daí perguntou, ele é leal? Claro que ele é leal. Eu o vendi sete vezes e ele está de volta em algumas horas. Então, você é leal à sua maravilha? Isso é tudo o que você tem que fazer. Em vez de buscar a iluminação, apenas faça isso. Escolha qualquer coisa. Eu deixo isso com você. Seja alegria, ou bem-aventurança, ou amor, ou raiva, ou ódio. Escolha o que você quiser. Apenas seja leal a uma coisa, a cada momento da sua vida. O que acha? Você se tornará iluminado. O problema neste momento é a lealdade. Você fica perseguindo seu próprio rabo, você continua correndo, é claro, mas acha que está indo a algum lugar, você não está indo a lugar algum. Especialmente se está buscando a iluminação, definitivamente você não está indo a lugar algum. Apenas permaneça leal àquela qualidade que você escolher. Eu nem vou dizer para você ser amoroso, ser alegre, ser bem-aventurado, não. Se você gosta de raiva, se gosta de ódio, se gosta de ciúmes, mas a todo momento você deve ser dessa maneira. Isso é tudo. Seu trabalho está feito? Realmente, isso é tudo o que é preciso. Não importa o que esteja acontecendo. O que quer que esteja acontecendo, apenas seja leal a uma qualidade. Se você for inabalável, isso é tudo. Neste momento o problema é que você está indo para todo lado. A cada momento a sua lealdade está mudando, não é? Quando você se senta aqui, sim, Sadhguru. Apenas uma maldita coisa. Escolha qualquer coisa. Apenas seja leal a essa única coisa a cada instante da sua vida. É uma coisa simples.